Oi gente, sejam bem-vindos de volta. Hoje eu tô aqui pra falar sobre perfeição. Não tem ninguém melhor do que eu pra falar sobre isso, porque eu sou virginiana. Pra quem não sabe, o signo de virgem é um signo muito chato. É um signo extremamente perfeccionista. Gosta de tudo, nos mínimos detalhes, tudo extremamente perfeito. O ideal de perfeição e o nível de exigência é extremamente alto consigo e com os outros. Então, além de exigir muito de si próprio, o virginiano ele também exige muito dos outros. E por isso, às vezes, ele acaba sendo chato e acaba criticando demais as pessoas, o que dificulta um qualquer vida, né? <risos> e o convívio com o Virginel, principalmente. Só pra vocês terem uma ideia, a cada vídeo que eu gravo, eu perco vários minutos, até eu achar a posição, até eu achar o enquadramento, até eu achar a forma correta e a fala, e etc. Até fica tudo perfeito. Enfim, até o meu senso crítico achar que tá tudo bem, tá tudo ok, que eu posso gravar o um vídeo. que às vezes demora bastante. Então, não só com isso, mas com várias outras coisas na minha vida, tem que tá tudo ótimo, tem que tá tudo impecável. E eu tem uma grande dificuldade em tolerar erros, em tolerar que eu erre, em tolerar que outras pessoas errem. E eu quero falar um pouco mais sobre isso hoje, porque isso foi uma grande barreira na minha vida. E acabou me impedindo de fazer várias coisas e de terminar projetos que eu comecei. Eu achei que não estava no nível adequado, né, a partir da minha percepção. Talvez se eu não fosse tão crítica comigo mesma, eu pudesse ter terminado vários projetos. Eu pudesse ter feito muito mais coisas do que eu fiz hoje. Mesmo com esse nível de exigência, às vezes, e na maioria das vezes, não fica perfeito. Porque a perfeição, para nós humanos, é algo inatingível. É algo que mesmo que a gente se esforce e mesmo que a gente tente, nós somos humanos e nós erramos. Isso é natural. Não tem nada de errado. Quer dizer, errado é, mas não tem nada de absurdo e não tem nada de anormal com isso. Porque o ser humano ele foi feito para errar e quando nós erramos, nós estamos aprendendo e estamos crescendo com isso. Então, é natural, é um processo da vida e é um processo que todo mundo passa. Durante toda a vida, né não em alguma etapa ou outra, mas durante toda a vida nós erramos, consertamos e aprendemos. E a ideia é que a gente aprenda e não erre mais, né e diminua ao menos a quantidade de erros. Né? Hoje em dia eu consegui esperar um pouco Dessa perfeição, não digo que tudo Mas se eu escutasse essa voz da perfeição Eu provavelmente não estaria aqui Gravando para vocês, por quê? Porque onde eu moro é um lugar que tem muito barulho Não é a iluminação ideal Não é o ambiente ideal Vocês já devem ter reparado nos meus vídeos Onde os cachorros estão sempre latindo Às vezes a gente escuta um ruído Às vezes a gente escuta a televisão ligada Eu evito de gravar Quando a televisão tá ligada Justamente porque atrapalha bastante na gravação, mas é uma coisa bem difícil conseguir gravar em casa e não ter barulho. Sempre acaba tendo um barulho ou outro. Além disso, eu não tenho os equipamentos perfeitos E se eu atendesse esse meu desejo de perfeição Eu iria comprar todos os equipamentos Eu iria arranjar um espaço meu próprio Onde eu pudesse gravar em silêncio, né? De preferência Vai um ambiente legal, com uma iluminação boa, uma iluminação natural A iluminação que eu uso ela é somente da própria janela Como vocês já devem ter visto, não é o caso hoje A minha janela ela fica aqui na esquerda E a iluminação da rua pega só um canto do meu rosto e o outro canto fica um pouco escuro. Então isso também não é ideal, né? Eu tento arrumar um pouquinho na edição, mas não fica perfeito, né? E às vezes eu gravo de noite e fica pior ainda. Então, eu sei que não é perfeito, aqui hoje eu decidi mudar um pouquinho. Tô gravando na rua, tem um pouco de barulho, os carros passando e tal. A iluminação também não tá ideal. Eu não tô ideal. Agora, por exemplo, tá ficando um pouquinho escuro aqui. Mas eu vou continuar mesmo assim. Tem outra questão também, que eu acho que a minha aparência tem que ficar agradável, né, pra eu poder gravar. Alguns vídeos eu me arrumei um pouco mais, me maquiei, né, fiz ali uma produção um pouquinho melhor. Mas eu vou dizer que isso, no meu ponto de vista, não é necessário, né. Até por causa do conteúdo que eu tô passando pra vocês, não vai mudar muito a minha aparência, né. Pode ser que ajude, mas... Não vai interferir muito. Então, às vezes eu me arrumo um pouco mais, às vezes não, às vezes eu me maquio, às vezes eu tô praticamente sem maquiagem. Hoje é um dia que eu tô bem normal e eu simplesmente resolvi, não, vamos gravar, hoje é um dia legal. O que que acontece? Se eu não aproveito esses momentos, eles passam, né? Se eu não aproveito os momentos mais criativos, eu perco esses momentos. A criatividade, ela tem que ser utilizada na hora que ela surge, ela é fluida. Às vezes eu imagino eu gravando um vídeo, mas acontece que na hora eu não posso gravar, ou às vezes eu tô até de pijama, eu tô toda bagunçada, o ambiente lá em casa tá horrível, não é momento pra gravar, entende? Mas era um momento que pra mim seria o um momento mais criativo, talvez o um momento mais fluido. E isso acaba atrapalhando bastante. Claro que a ideia eu anoto pra um outro momento, né? Mas existem momentos onde se eu tivesse aproveitado ficaria muito mais natural. Mas isso é um assunto pra um outro dia, né? Eu vou deixar pra fazer um vídeo só sobre isso. E falar mais nesse aspecto né, da criatividade e como é que ela surge, né? E como é que você pode aproveitar mais esses momentos criativos e deixar fluir a criatividade na sua vida. Mas o que eu quero dizer, gente, é que a perfeição ela vai te levar sempre a níveis melhores, ela vai fazer com que você sempre busque dar o seu melhor e sempre obtenha resultados melhores também. Tá? Ela é positiva na sua vida Mas por outro aspecto ela é negativa Porque você acaba não fazendo muitas coisas Por causa da perfeição O que, que acontece? Quando você busca demais A perfeição, você deixa de agir então quando você faz as coisas Independente de ser perfeito ou não Você consegue fazer muito mais coisas Porque a perfeição ela requer um tempo Um tempo bem grande muitas vezes E quando você se atende mais aos detalhes Você deixa de fazer muito mais coisas Que você poderia aproveitar Muito mais atividades, muito mais projetos Você consegue fazer coisas Às vezes num nível um pouco inferior Mas que não deixa de ser bom Mas você consegue fazer muito mais Se eu atendesse esse meu desejo de perfeição Como eu disse, eu não estaria aqui gravando para vocês vocês não estariam escutando meu conteúdo E eu estaria esperando o momento perfeito para poder gravar E talvez o momento perfeito não surja Ou talvez não surja tão cedo E olha quanto tempo eu teria perdido E quanto tempo vocês teriam deixado de aprender comigo também Pra gente crescer junto, né? E a gente ir evoluindo a nossa trajetória de vida, né? Então, às vezes, é melhor que você se exija um pouco menos e tenha um resultado um pouco inferior, como eu disse, não deixando de ser bom. Que você tenha um resultado bom e que consiga fazer mais coisas do que tenha um resultado perfeito e consiga fazer uma única coisa ou pouquíssimas coisas. É uma questão de você conseguir fazer mais com menos, digamos assim. Então, o que eu trago de reflexão hoje é o seguinte. Não espere o momento perfeito para você agir. Haja com o que você tem. Eu já disse isso em outro vídeo. Tem uma frase muito conhecida do Major Sérgio Cortella, que é a seguinte: "Faça o melhor que você pode nas condições que você tem, enquanto você não tem condições de fazer melhor ainda." Então, é isso, gente. Aproveita as condições que você tem e faz o melhor que você pode. O melhor que você pode não precisa ser perfeito, mas ele precisa ser no mínimo aceitável, para que agrade as pessoas e para que tenha um nível, né, de qualidade no mínimo razoável. E que você consiga fazer as coisas e quando você tiver condições de fazer melhor, vai ficar melhor. Vai ser vai evoluir com o tempo, né? Eu, por exemplo, aqui no canal, ao longo do tempo eu vou, conforme o meu canal vai crescendo, vou comprando equipamentos, eu vou aprendendo, quem sabe até eu consigo um ambiente melhor pra gravar, com esses barulhos aí um pouco menores vocês estão vendo que é, às vezes é um pouco difícil e nesse meio tempo também eu mesma vou adquirindo formas de, de me expressar melhor e de falar melhor com vocês e vou aprendendo com isso e é um caminho de crescimento, né? A gente tá aqui pra evoluir ninguém nasce sabendo, então quando as coisas começam elas tendem a ser um pouquinho piores, elas vão melhorando com o tempo isso é normal e isso é totalmente aceitável, tá bom gente? Então era esse meu recado, né? Já tá ficando noite aqui, eu quero que vocês pensem um pouco mais sobre isso e se vocês são assim como eu, né? Tentem em dar uma amenizada nessa perfeição aí que às vezes é difícil eu sei que é difícil mas a gente consegue com o tempo né aprender e evoluindo conforme as coisas vão acontecendo tá bom gente beijão e até os próximos vídeos